A importância do Viva Melhor Sabendo para o nosso Estado, junto ao nosso público-alvo, que é as prostitutas, é porque assim, as prostitutas elas tinham muita dificuldade de fazer testagem. Hoje não, é, com os pares, a gente mesmo indo até elas nos bordéis, então facilitou a testagem junto ao nosso público. Quer dizer, assim, o Ministério foi muito feliz quando. É, Soltou esse, esse projeto e a gente está desde o começo do, do projeto piloto. E assim, a gente viu que foi abraçado pelo nosso público-alvo. As prostitutas começaram a se testar mais, ter confiança, por conta até de ser o, o, seu, próprio, o seu próprio segmento de prostituta que estava testando. Então, quer dizer, elas sentiam, não sentiam-se discriminadas igual elas sentem nos postos de saúde, nos CTAs, então assim... Foi, melhorou muito, assim, tipo, que as mulheres fizessem suas, suas testagens junto à associação de prostituta, que é o público-alvo que a gente trabalha.